I don't know. Hello. Yeah. Passando com a criança Oi companheiro Passa aqui, aqui, passa aqui na frente Aí ó O seu menino Fala oi aí ó Thank you. I love Eu sou de Branca Sou prima irmã da Patrícia Cronista que morreu oh, Fui criada com a mãe dela E ela, com ela Parabéns. Ela era minha prima Deixou saudade, né? Deixou. Um legado grande O presente vai ser a vitória do Bolsonaro. Amanhã. sábados para essas festas do dia. Quero replicar mais porque é um dia histórico. Quem está participando, as crianças, os jovens, os adolescentes vão recordar desse dia. Muito né? saudável. É. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Esse caminhão aqui, emocionado a gente A caçama dele está uma bandeira do braço. Com o óleo a franca, aí ó. bye wow.